Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje estou aqui trazendo o tutorial da música Todavia Me Alegrarei, do cantor Samuel Messias, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vamos lá então, gente? Bom, a introdução é aqui, tá, ó. O que, que vai rolar aqui agora, tá? Vamos lá. É, sobre esses acordes que eu vou passar aqui agora, vai ter toda essa introdução, tá? Lembrando que esse tutorial aqui ele já é nível intermediário, tá? Porque é uma música com muitos detalhes e talvez o iniciante possa se perder nos detalhes. Vamos lá então! Introdução é Lá maior, Mi com Sol sustenido, Lá maior, ok? Si Dó sustenido menor. Si com Ré sustenido, Mi, aí depois vem Lá maior, Fá sustenido menor e Mi maior, ok? É, vamos dar uma olhada aqui, tá? Eu vou repassar já mostrando a introdução. Antes de cair no Lá maior, a gente vai fazer então aqui, ó, Mi, Ré sustenido, vai cair no Dó sustenido aqui, ó. Lá, tá vendo? Aí você vai fazer aqui, ó. Mi com Sol sustenido aqui. Tá? Vai cair Lá de novo aqui. O Si aqui. Dó sustenido menor aqui. Si com Ré sustenido aqui. Mi aqui. Aí você vai fazer a frase. Tá aqui, ó. Lá, lá, lá. Sol sustenido E aí na hora que você cair no lá Que você faz Que é Dó sustenido Si Dó sustenido Sol sustenido Ok Faz essa mesma frase Sobre Fá sustenido menor E aí repete E aí termina aqui ó, Que é Si Sol sustenido Fá sustenido Tá? Ó. Ok Vou tocar uma vez devagar, vamos lá Vou fazer agora uma vez tá usando um dedo aqui para facilitar para aquele que tá engatinhando aí quer tentar tocar vamos lá vamos continuar. Aí entra então a primeira parte com três acordes: mi maior, eu tenho Deus que não vai deixar, lá maior, essa luta me matar. Tá? E depois vem um Fá sustenido menor. O desespero me tomar, tá? Então, ó, mi, lá e Fá sustenido menor, tá, ó, Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Repete. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. A outra parte do choro dura uma noite é Lá, Fá sustenido e Fá sustenido menor e Mi. Faz. O choro dura uma noite, mais alegria, Fá sustenido menor ela vem pela manhã, Mi maior eu creio eu creio aí de novo choro, Lá o choro dura uma noite mas a alegria, faça em menor ela vem pela manhã Mi tá, eu creio eu creio é, tem um detalhe que é o seguinte no comecinho tem um fraseado de piano que é aqui ó. eu tenho Deus vai fazer isso aqui, ó. Que não vai deixar é, essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu não noite até aqui, beleza? O que, que é isso aqui, ó? Eu vou passar sem oitavar assim, só a nota e depois vocês oitavam, tá? Então, ó, Mi, eu tenho um Deus. Aí vai entrar agora, ó. Que não vai deixar. Tá? Então, é Mi, Fá sustenido, sustenido Si, tá? Ó, eu tenho um Deus. E não vai deixar, viu? Essa luta me matar. Repete essa frase no facinho menor, ó. O desespero me tomar. Cai no Mi. Por mais pressão que esteja. Aí de novo, ó. A situação, o controle ainda está. Para finalizar, a frase vai acabar em dó sustenido aqui, ó, sobre o lá, tá? Na palma de suas mãos. Aí, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aí vamos seguir. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Beleza, a parte do ainda que a figueira não floresça é exatamente a introdução, tá? Só que vai ter só algumas mudanças. Vamos passar os acordes, né? Ainda lá que a figueira sol sustémiu sustenido não floresça lá de novo, que não haja si né fruto dó sustenido menor na vide e o produto da oliveira si com ré sustenido Minta, Mi maior, Todavia me alegrarei, Lá, Todavia me alegrarei, Fá sustenido menor, Todavia me alegrarei, Mi. Ok? Até aqui. Essa parte vai rolar a parada do oitavado de novo com intervalos de terça, tá? Então imagina que você está usando baixo oitavado aqui, ó. Tá? Então Ainda, Tá vendo? Ó, o Lá, você vai pegar Dó sustenido aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegra, -me. beleza? É, vamos ver isso aqui, então. Vou fazer devagar e você vai pegando aqui, tá? Ainda, ó, que a figueira não floresça, tá? Que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira. Minta. Todavia me alegrarei. Repete a frase. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. tá E agora eu vou fazer aqui uma versão... Mais simplificada, né? Vamos lá. Ainda ó, que a figueira não floresça. Tá? Que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira. Linda. Todavia me alegra. Ei. Todavia me alegra.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 dura uma noite lá, mas a alegria faz sustenido menor. Ela vem pela manhã mi. Eu creio, eu creio. Agora aqui vai ser lá com dó sustenido, tá ó. O choro dura uma noite, mas a alegria agora faz sustenido menor. Ela vem pela manhã mi com sol sustenido. Eu creio e agora mi maior eu creio. Ok? Até aqui. Aí vai fazer o ainda, né? Que a figueira não floresça. Vou tocar simples mesmo, tá? Que não, é, que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira lenta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Agora vai ter uma outra parte agora do ainda que a figueira não floresça que vai terminar diferente para entrar o solo, tá? Vai fazer ainda que a figueira não floresça, que é, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira lenta. Olha agora, ó. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aí agora, ao invés de cair em Mi, vai cair em Dó sustenido menor se si, com ré sustenido e mi. Vai fazer toda é Todavia me alegrarei. Tá vendo? Ó? Tá? Então, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira me todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei Agora, ó Todavia me alegrarei Aí vai entrar no solo, tá? O solo são três acordes É Lá Tá? Fá sem menor E Mi maior Beleza? É, eu tive o trabalho de tirar o solinho de guitarra aqui, que não é nada demais, né? Então, sobre o Lá vai fazer. É isso aqui. É, si, Dó sustenido, Fá sustenido, Só sustenido. Então, faz. É, pegar mais oitavada aqui, né? mostrar para vocês aqui, ó. é isso, ó, duas vezes sobre o lá. Uma, duas. Duas vezes sobre o fá sustenido menor. Uma, duas. Quatro vezes sobre o mi, só que a quarta é diferente, tá? Vai terminar em mi, vai fazer. Ó, a última. Beleza? mais uma vez ó um dois vamos fazer um menor aqui um dois agora sobre o mi um dois três quatro repete tá só que aí na, na outra vez já termina diferente né A última vez vai acabar aqui. Beleza? Aí volta a música a partir daqui. Lembre que a cifra está na descrição, tá? Para você baixar aí de graça, tá bom? Aí você entra lá, baixa a cifra, acompanha o tutorial. Eu tenho certeza que vai dar tudo certinho, tá? Para você conseguir tocar essa música de forma satisfatória, tá bom? E aí, se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo. Tem o um link de outros cursos de teclado também, tá bom? É, e aí você pode estar tá adquirindo aí na descrição, ok? Um abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até o nosso próximo tutorial. Um abraço, pessoal.